Quem veio na BGS ano passado provavelmente deve ter visto esse nome, Skydome, numa, numa casinha bem pequenininha e esse ano eles estão num grande, enorme stand. E a gente está aqui com o Matheus, que vai falar um pouquinho pra gente. Matheus, conta pro pessoal como foi que aconteceu isso aqui. É, bem, a gente, a chip né, nós, os desenvolvedores do Skydome, a gente é uma empresa bem jovem, a gente estava no ano passado com um stand muito pequenininho, porque a gente estava com um protótipo do Skydome, a gente estava validando uma ideia, validando um conceito. A empresa tinha surgido alguns meses antes da BGS, então a gente ficou um tempo pensando o que, que a gente quer fazer, o que, que... Que, que é, a gente vai gastar seis pessoas e um co-working. Então... A gente disse, ah, não, vamos fazer um competitivo, um, um Tower Defense. Tem esses mods de Warcraft que a galera normalmente gosta muito, né? Hero Line Wars, Tropical Tower Wars, tem Vampirismo, tem vários. Que a galera sempre gosta, mas nenhuma empresa realmente abraçou e expandiu em cima do conceito. E era isso que a gente queria fazer. Então a gente correu, fez um protótipo ano passado, veio validar para ver se valia a pena a gente mergulhar de cabeça nessa ideia. E valeu a pena. Do nosso stand de 8 metros quadrados, a gente validou, pegou muito feedback positivo, negativo, porque o que interessa para nós mesmo, como desenvolvedores, é sinceridade. Então, se não gostar, pode falar. Fala mesmo, porque quanto antes você falar, mais chances tem da gente arrumar. Reclamar depois não tem como, tem que reclamar na hora mesmo. E aí, esse pessoal que está aqui vai ter que esperar quanto tempo ainda para jogar oficialmente? É, a gente está em desenvolvimento ainda, a gente tá, o próximo passo nosso vai ser um beta, que já está aberto o cadastro no nosso site, é playskydome.com, vai aparecer aqui embaixo, eu espero. É, daqui um, dois meses, eu prefiro não dar uma data exata ainda, porque... Desenvolvimento de jogos é algo muito complicado, é complexo, é difícil você estimar. Então eu prefiro não falar do que falar e depois ter que pedir desculpa e dizer que vai atrasar. É, como que está sendo a receptividade, assim, vocês estão aqui, além da fila enorme, né, já é uma resposta, mas... É, que o pessoal, Vocês estavam falando de feedback, o que, é que o pessoal está falando para vocês sobre o jogo? A galera tá gostando, eles, eles meio que chegam e descrevem Ah não, Skydome, né? Da hora! Meio que MOBA, meio que Tower Defense Eu não gosto muito do, do MOBA porque eu acho meio genérico Dá para você encaixar quase tudo nele, FIFA, tudo Mas a gente chama de Action Tower Defense Multiplayer A galera tá gostando, tá achando muito bonito A maior parte fica surpresa quando a gente diz Ah não, a gente é um estúdio aqui de São Paulo É brasileiro, a equipe toda Somos 18 pessoas ali não, em Pinheiros, trabalhando full time no Skydome é. e a receptividade está sendo muito boa, a galera tá achando muito bonito, tá, tá ansiosa, tá, tá legal. Estão querendo participar do campeonato, tá todo mundo querendo jogar. Ai, e o que vocês trouxeram no stand esse ano? Além de, de poder experimentar o jogo, o que mais que tem aqui pra quem quiser? A gente tá com o jogo. Em relação ao ano passado, que era só um protótipo, só tem as mecânicas e as ideias. O resto a gente jogou tudo fora e fez o zero. De novo, a gente está com muito mais personagem, é a última versão que a gente tem. A gente trouxe um palco, tá rolando um campeonato. A gente tem uma lojinha para dar uma força, ajudar no desenvolvimento, né? Que fazer jogo também é caro. A gente tá fazendo streaming nas nossas redes, é lá, Facebook, Twitch, YouTube, todas, só procurar é Play Skydome. E tá, tá bem legal, tá a tá, gente tá se divertindo muito, não tem ninguém na Kingship, se você vier no stand agora você vai encontrar só desenvolvedor, estão uns 18 aqui, então se alguém for bater na nossa porta lá no escritório, tá fechado. Ah, legal, então a gente deseja muito sucesso pra vocês e pessoal, não deixem de procurar porque o jogo promete, viu?